Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de peixes, já focando em 2023, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou usar somente esse tarot de wait. Vamos saber aqui tendências para o ano de 2023 para o signo de peixes. Peixes, nesse ano de 2022 foi um ano difícil, porque você não se ouviu, não deu muita atenção à sua verdade do momento, de modo que o externo tivesse ali um poder maior sobre você, fazendo com que a sua atenção tivesse sido de alguma forma desviada. E até o que estava guardado as sete chaves, veio à tona. Também houveram aprendizados. Mesmo que tenha sido de forma sutil e inconsciente, você aprendeu que para fazer as coisas acontecerem, precisava de um foco maior, sem desvios olhando para o que realmente é importante e te faz bem, abraçando mais a vida com paixão e se tornando seguro de si. Aqui mostra você levando para 2023 como pendência para continuar lapidando a sua verdade, aquilo que você quer, seja um amor do passado, um amor novo... Algum recomeço de algo que você deixou para lá ou achou que não dava conta. Algum sentimento para trabalhar dentro de você, sabedoria para lidar com as cobranças externas. Ou você querendo acabar com as crenças limitantes, se superar, descobrindo verdades ou novos caminhos. E você aprendeu muito nesse ano de 2022, inclusive a paciência. Porque tem coisas que não dá para adiantar o processo. Você não tem controle de tudo. E por mais que você queira viver novos processos, enquanto a semente não germina, você tem que esperar vivendo processos da plantação passada. E isso exige fé, acreditar, confiar que uma hora essa mudança chega e as coisas acontecem. E isso é ter uma visão ampla, maior do que aquilo que você está vivendo. Agora, falando de 2023, nesse ano de 2023, você pode... Usar mais dessa visão, desse empreendedorismo, direcionando a sua energia de um jeito mais efetivo, estudando a ação antes de colocar em prática e seguindo em frente. Porque você sente de ir por tal caminho e não tem nada que mude você de ideia, é você ir se moldando ao que você quer com ousadia agora vamos para tendências a tendência para o ano de 2023 é aterramento prosperidade e segurança para cuidar das suas coisas investindo nas suas ideias e de certa forma gerando uma influência um exemplo para os outros de modo que o seu tempo seja bem administrado e tudo muito bem cuidado por você, garantindo aí uma estabilidade na sua vida, tá bom? Eu agradeço por estarem comigo nesse ano de 2022 rumo a 2023. Obrigada por essa troca de aprendizados de confiarem no meu trabalho, nos vemos em 2023, até breve e muita gratidão.